Eu nunca tinha falhado Esse mês ainda nem veio Eu já tava preocupado Quase entrei em desespero Mas ontem ligou chorando carente dizendo que faltava um dia Pra completar no mês que a gente Tá longe que a saudade doía E eu tava contando os dias Tá precisando de mim Tá sim Seu chocolate preferido eu tô Vou fazer seu macarrão com molho branco e espera só um minutinho que eu tô chegando Tá precisando de mim, tá sim Seu chocolate preferido eu tô levando E vou fazer seu macarrão com molho branco e espera só um minutinho que eu tô chegando Toda até bem, assim Tá precisando de mim Pra cantar comigo, meu irmão, o um senhor Tô chegando já Mas ontem ligou chorando, carente, dizendo que falta um dia Pra completar o mês que a gente tá longe E a saudade doía E eu tava contando os dias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 Precisando, Precisando de, de mim assim. Seu chocolate preferido Eu tô levando E vou fazer seu um macarrão Com molho branco e espera, espera só um minutinho Que eu tô chegando Toda TPM é assim Israel, não faz de ti sim ah, Toda TPM é assim Tá precisando tá de mim. Acho que ela tá precisando da gente. Tá precisando da gente. <risos> Fala de senhor!